Primeiro fato, segundo fato e terceiro fato, peixes. Primeiro fato, você pode estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, se jogando naquilo que acredita, mas... Não sente muita firmeza no que está fazendo. Alguns estão se sentindo atacados indiretamente por pessoas que te passam a sensação de incerteza no ar, pessoas que não são tão transparentes com você e por isso. Esse pé atrás. Uma outra pessoa aqui vem tendo que dar satisfação sobre alguns exageros cometidos, escolhas, quebra de paradigmas que vem fazendo e naquilo que você realmente está acreditando nesse momento. Segundo fato, você entrando em uma disciplina para mudar uma situação. Pode ser com o objetivo de mudar de profissão, pode ser mudança corporal, dieta, exercícios, algo relacionado à estética, alguns estão apenas ampliando conhecimento de si mesmo, conhecimentos universais da vida, enfim... É você assumindo responsabilidades para deixar a situação atual para trás. E vai conseguir sim, viu? Porque essa dedicação constante quebra barreiras internas. Terceiro fato. O pior já passou, ou está passando. As dificuldades, momentos difíceis, machucados que você tem, vão se transformar? em momentos melhores, porque é como se você estivesse em provas eternas, longas, que nunca tem um fim, e você vem aguentando, se segurando de pé para chegar logo na fase boa. E essa fase boa está logo ali. Porque três de copas são momentos divertidos, com pessoas que te fazem bem e que estão torcendo por você. Às vezes, para chegar aqui, temos que percorrer um caminho solo, enfrentando nós mesmos, perdidos na selva. Tentando encontrar saídas, sem saber se soltamos situações, se seguramos outras, o que devemos mudar em nós ou não. É um momento de desconstrução para você embarcar em uma nova fase, mas enquanto não está nessa nova fase, você ainda tem que viver a fase anterior. E isso é o um momento de total desconstrução, mas que depois será extremamente benéfico, tá bom? Gratidão!